Nove dias depois do fim do GP da Inglaterra, a Red Bull fez um pedido oficial para que os comissários da FIA revisem a decisão expedida por conta do acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen logo no começo da corrida em Silverstone. Os dois pilotos se acertaram na veloz curva Copse quando Hamilton atacava por dentro e Verstappen defendia um pouco mais por fora. O pneu dianteiro esquerdo do heptacampeão tocou o traseiro direito do holandês, que teve uma quebra imediata e terminou batendo na barreira de pneus. Teve até de ir para o hospital mais tarde. Hamilton também teve prejuízo, mas a bandeira vermelha causada pelo acidente deu a chance de que a Mercedes reparasse o carro. Lewis, então, sofreu uma punição, 10 segundos parado nos boxes após seu pit stop sem que a equipe pudesse tocar no carro, mesmo após cumpri-lo. Hamilton caçou e ultrapassou o improvável líder Charles Leclerc para vencer em casa. Desde então, a Red Bull e Verstappen reclamam seguidamente de que a punição foi branda demais para o que fez Lewis. Agora, oficialmente, querem revisão. A FIA afirmou em comunicado que, de acordo com o artigo 14 do Código Desportivo Internacional e seguindo a petição de revisão feita pela Red Bull, apresentada em 23 de julho de 2021, o chefe de equipe e testemunhas da requerente podem solicitar até três participantes no total, incluindo o chefe de equipe, para comparecer por meio de videoconferência às 16 horas da Europa Central na quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. A Red Bull tinha como prazo final até o próximo sábado, 31, para apresentar o pedido de revisão aos comissários da prova. Desta forma, tanto a equipe taurina quanto a Mercedes serão convocadas para prestar esclarecimentos à direção de prova. Uma mudança em relação ao que foi aplicado em Silverstone, no caso 10 segundos de punição a Hamilton por ter sido considerado o causador da colisão, só será bem-sucedida se a Red Bull apresentar uma nova evidência, que esta tenha valor significativo e relevante e que não esteve à disposição dos comissários no momento da punição em Silverstone. Só a aceitação de uma nova evidência por parte dos comissários é que poderá trazer maiores consequências ao heptacampeão do mundo, vencedor do GP da Inglaterra de Fórmula 1. A última vez que um pedido de revisão aconteceu dias após o um incidente, foi no GP do Canadá de 2019, quando a Ferrari queria a revisão do pênalti de 5 segundos que custou a vitória a Sebastian Vettel. Naquela ocasião, nada mudou. O campeonato de 2021 caminha para uma espécie de tapetão com esse pedido da Red Bull? Deixe nos comentários desse vídeo. Ah, e claro, deixe o seu like também. Ative as notificações clicando no sininho e inscreva-se no canal do Grande Prêmio. Acompanhe tudo no grandeprêmio.com.br